I am the red Cyclone! E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou enfrentando dois birds online do baralho. Então eu peço para que vocês confiram o vídeo até o final. Deixem o seu like e comentem! Então, bora pro vídeo! E é isso aí, no Pix aí que está na descrição! Round one. Bora pra luta e para de ficar coçando a bunda Aqui. Ah, começou com esse chiclete Ah, tu esperta Ah, querendo me enganar, né? meu pilão. Ah! Agora é minha vez, Eu tava esperando ele vir pra dar meu pilão. Ah, shift. Como pode? Sempre me atrasando. Vem querer me agarrar nada. Na nossa, esse golpe. Ai, que... Pezinho, viu? Round two. Eu tenho que dar um jeito nesse roqueiro. Verde é bem metaleiro aqui, ó. Toma, pilão! É minha vez de lutar! Tá! Preola. Ai, que raiva! Cabeçada nada, eu que dou a cabeçada! Pilão! Ai, que ódio! Calma! Putz, meu! Oh, boa! Olá, tudo bem? Hoje eu traz o tema Positividade Tóxica. E atacar! Não consegui! You lose! Round one! Hum. Hum. Ah, agora você vai ver! Ah, Bird! Fica pra lá! Meu! O cara tá muito bom! Gente, ai, ai, calma, Maria do bairro. Eu não tô conseguindo o funilo gente. Ai, que coisa! Agora você vai ver. Para eu ganhar é só um milagre. Foge, não com esse vestígio e não salvador. Eu tenho que continuar com muito cuidado. Morre, yes, tonto. Tchau, amigo. Olha, se eu não vou para cima, Round two. tá difícil aqui. Deixa eu dar aqui uma oportunidade para me aproximar. Os golpes do meu ZGF aqui, ó. Putz! São bem golpes de perto, fica pra lá! Olha o é meu poder! Toma! Eu ia dar de novo! Ele tá esperto! Ah, já soltou o VT dele! Eita, Seu esperto! Chega! Ainda comemora. Ai que ótimo, Você vai ver, cara. Final round. Fight. Toma lá, pilão. Vê aqui, coloca essa mão aí pra você ver. Eita. Agora você vai ver, tava esperando ele vir desesperado assim Vem aqui, ajeitado! Ai gente, só mais um aqui Vai dar sim, é que lá pra casa da sua avó! Puxa vida. Esse Bird não para. O cara tá jogando bem. Ah, querendo dar o chiclete aqui. Esse Bird tem tempo pra tudo. Tem tempo pra jogar o chiclete. Ainda dá um golpe dele. Ah! Tempo de coçar o bumbum. Ah, vai agarrar aí no vácuo. Eu tô morrendo. Round two. P. E. você vai ver. vida! Essa mão de roqueiro, viu? Ai, me assaltou! Que golpe. Meu, essa mão também é difícil de sair, mas ele vai ver. Ele tá todo tranquilão. Ó. Oh. Quer me enganar aqui? Vai ver que... Gente, eu preciso ir pra cima com muito cuidado. Ele também agarra. You lose. Ai não, meu. Round one. Agora eu já tô bem mais esperta. Eita! Hoje é o dia dos birds! Tá cabeçada! Olha lá! Toma! Ah, nem pro meu golpe pegar, gente! Puxa vida! Toma! o pilão! Ai, que raiva que ele saiu do meu golpe! Chega, né, amigo? Ah, meu... Ele fica só nas armadilhas dele aqui, meu... Jogando... Agora esse aqui é jogando a latinha de cerveja. O bait! Me enganando! O Calma lá! Vem pra cá, pra você ver! Ah! Que ódio! Ai, gente! É banana, é latinha! O outro é chiclete! Agora é todo meu poder! What the hell? Que ódio! E ele todo tranquilo Round one. Não vai ficar assim não Vem! Vem tô bem esperta você me agarrar Ah! Eu tô meio agarrão Falo que eu não vou tomar Tem jeito, é muito rápido Toma pilão! Pra cima! Agarrão do urso! Só mais um golpe! Yes! Esses agarrões rápido! E aí, agora eu entendo quando falo do Zangief do agarrão do Zangief. Ah! Gente! gente. Toma pilão! Puxa vida, porque eu não tenho uma corrente Sabe, pra jogar de longe Eu tenho que ir pra cima É sempre fazendo a leitura certa Vem aqui, ó Pilão do ar Tá, prela Esse cara gosta de dar o EX Chega, né? Agora vem aqui E eu acho que ia morrer Agora você morre <risos> Agarrão do Ulti. You win. Round one. Fight. Bem, eu tô bem preparado aqui. Puxa! Ah, Bird. Ah, você vai ver. ah lá. E fazer a leitura certa Ah, me enganou Eu fico esperando a oportunidade Quando vai ele me agarra Agora você vai ver com o meu poder Puxa vida Toma Cima Meu Eu preciso agarrar ele Ai, ele não deixa. E o meu VT acabando. Eu não tenho oportunidade de agarrar. Ai, que raiva. Cara, você tá folgado. Calma lá. Gente, toma meu pilão agora. Você gosta de agarrar, né? Querendo fazer Oi. a mardilha comigo, fica pra lá. Agora eu vou atacar você. Agarrou o urso. Puxa! Agora você vai ver. Tô com todo o meu poder. Let's go! É mais sangue. Outra vez? Vem que me dá seu IEX! Não vê o filão. <risos> Pessoal, torçam por mim Tá, preula Cadu de me aproximar Mas você vai ver Toma Muito cuidado Vou ficar assim <risos> Melhor o meu do que o dele <risos> Poxa vida já tô ligada ai ah, feitura é. é errada toma pilão só mais um risco ah, Joelhada mesmo Pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas Obrigado por comentar Então até mais Tchau